seria aqui pro Felpão todos os tipos de skin, entre skin o tempo todo do site. Então se você quer comprar skin, vem aqui, o link tá na descrição aí, galera. Não se esqueça de colocar o meu cupom, o meu código aí, Phelps, com 2% de bônus, beleza? Então, bora pro vídeo. toma aí, guys. Dando continuidade aqui, agora a gente vai ver o J.K. Justin Savage, o GKS, GKS. Joga muito esse menino, então vamos lá, vamos ver se ele mereceu esse 19º lugar. Vamos lá, guys. Aquele tá na, na 100 Thieves ainda, mas ele mudou. Até agora, nem o jogador europeu, né, pelo visto. Ele jogou muito DNA, né, mano? Do JKS. does returnedo grants in such a round Não! sensacional o cara pulou esse book esse menino é um bom bom suporte também né mano moleque ele faz as posições difíceis faz bem o cara joga com inteligência greckluts cara é bom pra caralho velho Spotou o uh, outro, uh, se posicionou. Uh, uh, uh, Nossa senhora, velho. Chewy. Nossa, 2x5. Blame F, eu acho que eu já fiz isso sobre o Blame F, eu acho que ele vai estar nessa lista no Top 20, velho. Com certeza, ele foi um dos melhores jogadores do mundo, principalmente de stats, né? Olha o Zayu. Muito bom, né, mano? O cara chama responsa. Com rpk Nossa, ele matou o nem vi, velho. begin a cara. Nossa, ele jogou demais esse áudio aqui, muito esperto. Nossa, carai, bichinho rasgou, mano. 1x3 um com 17 de vida. Uh! Virou um x 1 Ele <tos> vai tentar bater em uma rotation. Ele não tem tempo para ir para B-bomb. smoke, Vai ser o momento pressionado, Tarek, e oh meu deus! e foi esse! <laughs> ...completely clears what was the bathroom setup. Bombs trying to sprint over to the site, but check the radar, they're chasing him. The fight's happening over towards bathrooms. Gratisfaction. He's going to desperately try to cross or not. Can't. He knows he can't. He needs help. He's just going to try to keep himself alive, drawing them into JKS. <coughs> ah, eu caught brisa Matou 5. Nossa, ele matou o cara ainda. 30 de vida. Caralho, o cara vai ganhar esse round, mano. Oh, a senhora JKS. não Som tem que encontrar e saiu para um mas está agora. ele é bem bom, né, cara? Nossa é senhora, mano. Não, mas a line, a line e ganhando as não vai 10 2, start, o tempo o config, né, cara kills, o cara matou 14 já, velho. O jogo tava 3x2, a 3, 3 a no caso. Four clan, inferno. on the double that is just ridiculous. Taking down two players very quickly, just spots them going down. right? how difícil, mano? How difícil. hein, já era. He's not stopping. He is having a fantastic game so far. He's looking for a little bit more. Brokey with the God-tier pistol play, but not this <laughs> time. So I wouldn't be surprised if they're going to try and do something about it. Although, it's, this is just a replay. Same exact pathway run. Caraca, mano. Ele... O cara segura bem, velho, a posição solo. O cara é bom pra caralho, velho. Então é isso, guys. Ó, esse foi o JKS. Deixa nos comentários aí se você acha que, ele... que foi justo, né? Ele ficar na décima ª posição, beleza? Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo. Falou. É nóis.